Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas Neste domingo nós celebramos o Domingo de Ramos do ano de 2022 E com o Domingo de Ramos também iniciamos a Semana Santa Essa semana ela é santa porque Deus a santificou através da vida de seu filho Jesus Cristo é a semana que nós podemos chamar de Coração da Igreja Porque nela se revelaram os mistérios da vida de Jesus E também nasceram os mistérios da vida da Igreja E o coração dessa semana é o Tríndio Pascal A quinta, a sexta-feira e o sábado santo Eu costumo dizer que na quinta nós recebemos, nós somos presenteados por Deus nessa semana Na quinta-feira santa pelo dom da Eucaristia O mistério da nova e eterna aliança que Deus fez conosco E permanece conosco eternamente Para São Francisco este mistério da Eucaristia É o mistério do eterno Natal de Deus no nosso meio Eis que todos os dias ele nasce de novo no nosso meio Ele desce do seio do Pai sobre o altar Então este mistério da Eucaristia, da nova e eterna aliança É um mistério que é fonte de vida para toda a igreja Continua animando todos, todos os dias a vida de todos os cristãos Na sexta-feira santa nós vamos presenteados por Deus pelo dom do amor, Deus nos concedeu o dom de amar Tem maior amor quem dá sua vida por seus amigos, disse Jesus Então ele ensinou um jeito novo de amar Um jeito novo de ser filhos e filhas de Deus De a gente amar como Deus ama Através deste amor de Deus que nasce, que brota na sexta-feira santa também nós somos convidados a dar a vida, assim como o Seu Filho Jesus deu a vida pela humanidade. É o mistério do amor de Deus, através do qual a gente tem que ser grão de trigo. A gente tem que aprender a morrer, a dar a vida pelos outros. E no sábado santo, Deus nos concedeu o dom da eternidade, o dom da vida eterna. Então o mistério mais profundo da nossa vida se revela na vida de Jesus Ele veio nos dizer que desde que nós nascemos, nós nascemos não para morrer Mas nós nascemos para viver eternamente Cada dia mais de vida é um dia mais perto da vida eterna e não um dia mais perto da morte Por isso nós somos felizes Deus abriu-nos um caminho extraordinário de vida e nos alimenta todo dia com o mistério da vida de Seu Filho Jesus Cristo. Nós agora, a partir de Jesus, sabemos de onde nós viemos, por que nós existimos e para onde nós vamos. Uma grande luz se acendeu para todos nós e esta luz é a vida de Jesus Cristo. Que nesta semana também nós nos santifiquemos.